E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e olha só mano, eu tô aqui agora pra abrir o baú do clã, muita gente diz que o baú do clã pode vir lendário, pode vir uma carta muito boa e eu tô esperançoso cara, eu tô muito esperançoso hoje que possa vir uma lendária, uma carta muito boa, muito boa mano. Então vamos abrir, eu vou abrir aqui junto com vocês Eu tava esperando pra abrir esse baú junto com vocês Então já desce aqui embaixo, já deixa seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito E vamos abrir esse negócio, cara Tô aqui pra abrir o baú, todo mundo torcendo, todo mundo torcendo Todo mundo torcendo, todo mundo torcendo Vamos abrir esse negócio, cara hum, Ó, tem sete cartas Ganhamos 1620 O quê? Ouro Bom, bom, bombardeiro Muito bom, Zap Bom flechas, bom, Canhão! bom, espelho, bom, gelo, bom, já tinha ganhado gelo essa semana, ganhei mais um gelinho aí, né, mais dois, e fornalha, fornalha, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, cara. A gente vai ter o que agora? Roubar umas cartinhas e tá tudo certo, mano. O que, que nós vamos fazer? Vamos jogar umas partidas então. Com esse deck mesmo aqui. Bora batalhar hoje, porque Porque hoje nós vamos vencer. É isso aí. Vamos jogar contra o Daniel Alves. Vamos subir de arena, galera. Vamos subir de arena. Tamo aqui prontinho pra isso. né? Já estamos com todo. O pensamento é positivo, pelo menos, né? Aí! Aí, faça isso Não faça isso, bobinho Calma, ele tá com o gigante ali, toda aquela parada Mas enfim, ó o meu, A minha pequinha vai chegar lá, mas não tão feliz né? Porque ela não tá com tanta vida Mas beleza Tranquilo Tranquilo, vamos tacar aqui O Baby Dragon Eu tava zoando o pessoal porque o pessoal chama de Baby Dragon É a única carta que o pessoal chama Fala em inglês no jogo né? baby dragon, todo mundo chama mosqueteira, não chama mosqueteira, mosqueteria, sei lá cara, sei lá, aí a única carta que o pessoal fala é assim é o baby dragon, baby dragon, e tudo bem, eu falo baby dragon de vez em quando, bebê dragão, tudo depende do dia, da hora, do momento, ó, esse cara ele tá meio, tipo, meio eufórico, cara, ele tá meio eufórico assim como eu, também tô meio eufórico, né, mas... Enfim, tem que jogar com calma. Eu acabei de botar o coletor aqui. Tomara que ele não tá aqui nada agora, porque eu não tenho elixir. Mas ah, já tem um esqueletinho aqui, já tem a pequinha, já tá tudo certo. Vamos deixar carregar aqui. Beleza, vou tacar o bom. Eu sabia que ele fazia a mesma jogada. Sabia. Opa, o bom é que eu já livrei aqui um pouquinho. Vou tacar a peca aqui, que a peca vai tirar uma boa vida dele. Uma boa vida mesmo. Que... O certo seria se eu tacasse isso, mas taquei tarde demais porque o meu elixir não tinha carregado. Cara, vamos levar essa vitória pra casa? Vamos sim, vamos sim, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Tem que torcer, galera. Ó, ainda bem que a gente tá com vantagem de Elixir. Isso é importante. Ó, vou tacar o Baby Dragon aqui. Vou tacar a mosqueteira já aqui, já que é pra dar dano. É, é dano duplo aqui. Não pensa que vai fugir, não. Eu gigante, tá com o gigante, tá com o gigante. Fala, gigante, faz seu papel. Tô confiante, hein? Opa, o zapzinho ali que foi só pra brincar, só pra dar aquele gostinho Ó, já deu um dano legal ali pra eles, já não é a mesma coisa, já Eles já estão sofrendo, sofrendo Quem vê assim pensa, né? Ó, vou tacar os meus, meus servinhos ali enquanto tá vivo ainda coisa Mano do céu Mano do céu Ó, ah, beleza, a minha pequinha tá sofrida de novo, já morreu já, coitada mas eu vou tacar de novo uma mosqueteira aqui Que é pra mosqueteira fazer um papelzinho assim Legal, sabe? Mas tudo bem, tudo bem Eu vou esperar ele vir Mais, tá Tacando aqui, eu taco aqui Tacando aqui, eu taco aqui, que nós taca ali Que faz assim, que faz assado Opa, deixei ela chegar aqui sem querer Não era o meu pensamento Mas esse, essa partida aqui, cara Tá bem de igual pra igual, assim Eu não tô muito Oh o João tá mandando a ver e tal Oi, sei lá, foi legal até, né? Partida acabou, eu ganhei, sério, muito bom, Denil, parabéns. Tamo junto, esqueci de dar um joinha, mas é nóis. Denil, se você estiver assistindo esse vídeo, obrigado, obrigado, ok? Mano do céu, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha pra geral, é nóis, é o bigodão, é você, tamo junto, um beijo no coração de cada um e valeu!